E aí, gente, hoje vamos falar sobre um clássico do cinema de 1948, que é o Ladrões de Bicicleta. Ele está disponível na Amazon Prime. Então, esse filme ele é cercado de um sucesso tremendo, todo mundo diz que ele é um clássico muito famoso lá da Itália, nossa, como que tu ainda não viu isso? Mas gente, ele não é tudo isso não, ele é sim um filme triste, um filme que relata ali o pós-guerra, que tá mostrando uma família pobre, um homem ele consegue ali com um restinho do dinheiro comprar uma bicicleta para trabalhar desses caras que colocam aqueles outdoors e tal, mas aí acabam assaltando a bicicleta dele, como né, dá pra se entender, e ele fica naquela polêmica. Eu vou tentar recuperar minha bicicleta? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Eu sou uma pessoa boa, será que eu vou conseguir fazer isso? E ele fica naquela loucura ali, mas é um filme... não sei, é triste, é muito rápido, mas... Sabe? Não sei. Alguém pode ter uma opinião divergente a minha, eu até aceito aí os comentários. Vamos discutir sobre esse filme. Mas eu esperava bem mais.